Olá meus amigos e minhas amigas Olha só gente Estamos aqui Diante aqui de um pé de cana Eu conheço essa cana como cana caiana Eu não sei se tem outro nome Daqui a pouco eu pergunto Para o proprietário e ele vai me falar Se aqui no Agreste Pernambucano Ela tem outro nome E eu vou mostrar para vocês qual que é o sistema aqui De irrigação dessa cana Por quê? Porque aqui no Agreste Pernambucano Faz sete meses que não chove e eu quero passar para vocês como é que eles conseguiram aqui, ter aqui esse pé de cana aqui, manter, né? Esse pé de cana é tão bonito. E depois também vou passar para vocês que não tem conhecimento como é que se planta um pé de cana. Porque às vezes é fácil para o agricultor, né? Mas para quem não trabalha na roça, para quem nunca plantou um pé de cana, é muito interessante que as pessoas saibam disso. Por quê? Ó, oh, o conhecimento é algo que ninguém rouba, o conhecimento é sempre bom aprender. Aquelas pessoas que vivem na grande cidade, é muito legal também de ver essas coisas aqui do Norte, Nordeste, do Agreste Pernambucano. E vamos lá mostrar para você direitinho como é que funciona aqui o plantio da cana. Pelo menos para nós do Nordeste é assim. Bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês que aqui nós estamos no Agreste Pernambucano, tem algumas nuvens, deu uma garoazinha hoje de 5 minutos, bem leve. E aqui vocês veem que a, a, os ramos da vegetação estão todos seco Menos alguns pés de, de catingueira, que é próprio aí do... E também de juremas, que é próprio do, do sertão, do, da, do tempo seco, eles não caem a folha. Mas se vocês olharem no cerrado lá, tudo seco e quando chove, há... Fica tudo verdinho. Aqui também, ó. Tem esse pé de cajueiro que também está verde. Mas eu vou mostrar por quê. Bom, ali nós fizemos ali uma simulação de como que é feito o plantio. Tem de dois modelos, mas daqui a pouco eu mostro para você direitinho. Aqui, ó. Como é que funciona aqui a irrigação? Como é que funciona aqui essa... Aqui o plantio, assim, desse pé de cana. Assim, como é que funciona aqui... O, o meio de escapar aqui essas canas aqui já que não chove Bom, aqui funciona assim, ó. vou virar aqui a câmera A água do chuveiro, gente A água do chuveiro, do banho é, Vem um cano aqui, ó. aqui tem umas bananeiras ó. Vem um cano ali, ó. vou mostrar para vocês aqui ó. A água do banho, ela sai nesse cano aqui E ela vem, passa aqui pelas bananeiras E aqui ó, vai até os pés de cana ali, ó então, esses pé de cana aqui, ele é alimentado pela água do chuveiro. Vou vir para cá, ó. Que vocês vão ver direitinho aqui, ó. Ó, só então isso aqui, ó. Ali temos um pé de cana um pouco mais novo mais novo ali, ó. Que tá saindo agora. E temos esse aqui, ó. Olha que cana bonita aqui, ó. Que cana linda mesmo. Eu vou pegar aqui de cima, assim, ó. Um foco para pra vocês. Ela é amarelada, né? Ela, a desvantagem dessa cana, porque ela tem uns gumes pequenos. Os gumos dela tem uns que é 5 centímetros, tem uns que chega a mais. Quando ela é bem nova, aqui ó, tem umas que saem com 10 centímetros. Essa aqui é maior, mas tem algumas, ó, que sai com os gumos muito pequenininho Então, essa é, é uma das desvantagens. Ali ó, os gumos já é maior, mas lembrando, esses gumos pequenininho aqui é as primeiras, depois vem outras e os gumos é maior. Olha só que lindo aqui, gente. Então. Mantém aqui essa água que eu falei. Ela vem água do banho, ela passa e aqui alimenta aqui esses pés de cana aqui, ó. Então é assim que as pessoas plantam um pé de cana, plantam um pé de seriguela. Ali tem até um pé de gidimum de leite, ó. Ó, de leite, isso aqui, ó. Isso aqui não é abóbora, não. Isso aqui é gidimundo de leite. Aqui. Isso aqui é, ele é meio esverdeado por dentro. Entendeu? Também não é amarelinho, não. E aqui é assim, gente. Então, eu estou aqui no Agreste Pernambucano e queria mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês direitinho aqui. Vocês viram só? Tem alguns gumos aqui, ó. Alguns que chegam a 12 centímetros. Olha esse aqui. Esse aqui já tem mais, ó. Esse aqui já chegou a quase 15 centímetros, esse gumo aqui, ó. Mas tem uns que é a maior... Os, os primeiros, eles são fininhos, ó. Você põe pôr pôr três dedinhos aqui, ó, só, então é isso aí, ó. Ali temos um maior, Olha só. E agora eu vou mostrar para vocês como é que é o plantio aqui. Bom, o plantio geralmente se faz ela deitado. Deitado aqui, ó. Esse aqui é o olhinho dela, né? Então você vai vir aqui, ó. Você vai aterrar aqui. E é só molhar que ela vai brotar e vai nascer. Eu também plantava assim. Meio que inclinado, cavar um buraco maior aqui é só você vir aqui, aterrou aqui, ó. Aguou, vai, vai, vai brotar, porque aqui, ó, aqui tem um olhozinho. Aqui, ó, esse olhinho aqui, ele vai, ele vai, ele vai nascer, então pode aterrar assim Mas você viu, então é isso aqui, aguou, e tá feito o plantio da sua cana. Pois então, meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha. muito legal. Se caso gostou, quiser deixar um like. aí, para nos ajudar, é muito bom. Muito obrigado mais uma vez a vocês que vieram do meu outro canal, José Maria Lima Construções. E se puder se inscrever, se não for inscrito, a gente agradece, isso é muito importante para o canal. E não esquecer de deixar o like para fortalecer o nosso canal. né? E também, e também, gente, não esquecer de fazer o comentário. O comentário é muito importante. E assim, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.